Young Pops. Bom, o vídeo de hoje Vai ser um vídeo de Mostrando a nova integrante da nossa Família, que é a Magali, e eu já vou Mostrar ela pra vocês, ela é uma hamster É óbvio Tá aí no título e, e Tá na capa do vídeo E ela vai ficar comigo para pra ter filhotinhos e tal Os filhotinhos quando eles Tiverem eu vou vender e tudo E como vocês perceberam Eu troquei o nome do canal pra Panda Sendo Panda, que vocês já devem ter visto, né? Que eu achei fofo. Meu Deus, Joyce Maria José, calma aí. Agora vai. Troquei o nome pra Panda Sendo Panda, porque eu achei que combinava mais comigo. Eu achei um nome super fofinho, então eu quis colocar. Panda sendo panda, porque eu gosto muito de panda, sabe? Antes eu gostava muito de unicórnio, mas agora eu tô mais pra panda, na vibe de panda mesmo Então, hoje eu vim aqui mostrar ela e eu vou aproveitar pra mostrar alguns novos acessórios deles Que eu vou mostrar primeiro do que... do que ela, né? Que aí fica mais um suspense dela Mas eu vou pegar os novos acessórios deles pra vocês verem ah, e hoje tá fraca aí, tá horrível aqui, né, pra, por causa que, ó, tá coisa né? ruim e eu tô bem de perto pra vocês conseguirem me ver melhor Por causa que eu estou com a, o flash do celular, então tá muito difícil de vocês enxergarem e tudo, mas me desculpem por isso É por causa que aquela minha softbox está sem lâmpada, por causa que meus pais estão sem tem tempo não, eles estão ocupados no momento pra colocar a lâmpada ali E eu preciso gravar hoje, por causa que no dia que eu tô gravando nesse vídeo é quinta-feira E eu vou postar o vídeo sábado, que pra quem não sabe tem vídeos aqui todo sábado às duas horas da tarde Então, fiquem aí com o vídeo é, Já que o nome do canal é Panda Sendo Panda, eu agora... Vocês podem me chamar de Panda, tá? Não me chamem de Luísa e tal. Me chamem de Panda. Pode me chamar de Panda que eu gostei desse apelido e eu quero que, né? Por, por isso que eu botei o de canal de Panda sendo Panda. Por causa que vai ser tipo o meu apelido do canal agora, tá? Um item novo que a gente colocou lá é essa vasilinha aqui, olha. De ração. Bonitinha. Tem, tem um negócio aqui, eu nem tinha visto isso. Ó. E essa aqui que é a ração nova deles. Daqui, eu achei essa daqui melhor Porque tem ame Mais amendoim e tal Então tem umas coisinhas aqui, ó Bem boazinha pra eles comerem Então eu achei essa daqui melhor Do que aquela outra Que eu mostrei no outro vídeo Pra quem tá super curioso Querendo ver a nova integrante É, eu lhe apresento Magali Magali direto da vida dela Saindo da casinha dela Sim, essa aqui é a Magali, olha gente Que gracinha. Eu não consigo ficar muito assim Segurando igual eu fiquei na, no Nico Bota aí a foto de como eu fiquei com ele na mão Aqui ó gente Eu fiquei desse jeito Com ele na mão Mas foi por causa que eu consegui ficar desse jeito, ele é bem mais calmo, mas ela é, é bem mais coisinha, sabe? Olha a cabeça dela é meio meio coisinha, mas ela é muito bonitinha. Ela é branca, olha só como ela é doida, gente. Por isso que eu tenho que ter muito cuidado. Vou pegar ela por aqui, ó. Ela é branca e cinza, ó. Vocês estão vendo? Branco e cinza. Eu vou tampar o flash. pra não ficar né. Branquinha e cinza. E olha como ela é fofa. Primeiro eu tinha colocado o nome dela de Tissu Mas eu não achei tão legal Tissu Que é o um nome coreano pra ela Depois eu pensei em Lisa Depois eu pensei em Magal E depois eu, minha mãe achou melhor Magali Ela falou, filha, já que é Magal, por que você não coloca Magali? Aí eu coloquei Magali porque eu achei legal Então é esta aqui, a nossa nova integrante da família Olha, que bonitinha Ela não é a coisa mais graciosa Olha essa barriga muito fofa, olha tchucu tchucu então gente, esse foi um vídeo um vídeo bem rapidinho pra mostrar pra vocês, ela e algumas pessoas. o Nico tá ali o Nico tá ali na casinha dele tá, quem quer saber, eu tô meio bugada, mas a vida continua aí, a gente vai pensando de como melhorar a nossa fala e bota a música Nidio Girl aí. Já se inscreveu, deixou seu like e ativou o sininho das notificações Agora sim Um beijo e Se você deixar o like, se inscrever e ativar o sininho das notificações Você vai ganhar 100 reais hoje Ai meu Deus Eu sou a coisa mais gostosa desse mundo Olha isso Ai, eu sou muito fofeira. Ai, que que eu Ela é muito fofa, meu Deus